Sério, a gente tá há duas horas fazendo um vídeo. Horroroso. Eu não que assistir esse vídeo. <risos> Olá, eu sou o Alfredo do Kim. Quim... Olá, eu sou o Alfredo e esse é o primeiro vídeo do Lab Flauta. E hoje nós vamos falar sobre um tema talvez um pouco polêmico, que é a diferença entre flautas doces de madeira e flautas doces de plástico. Existem diversos tipos de materiais que possibilitam a fabricação da flauta doce. Os mais conhecidos são madeira e plástico. Também existem instrumentos de marfim. São instrumentos mais raros, porque o marfim é o um material mais raro e também mais caro. Ilegal. Ilegal. Existe a ideia que um instrumento feito de plástico é inferior a um instrumento feito de madeira. O que existe, de fato, é uma diferença na construção dos instrumentos. E é essa diferença que faz com que um instrumento seja melhor ou pior que o outro. Existem os instrumentos feitos por fábricas e existem os instrumentos feitos por construtores. Fábricas fazem tanto instrumentos de plástico como os instrumentos de madeira. E, e por ser um processo industrializado, é na sua grande maioria um processo totalmente automatizado. E iremos mostrar como essas flautas são construídas e as diferenças entre elas. A flauta de plástico ou flauta de resina usa um material chamado ABS. O ABS é um plástico e, como todo o plástico para tomar forma, ele precisa ser derretido. Então, o processo de fabricação de uma flauta doce de plástico numa fábrica consiste basicamente em derreter este plástico, fazer com que este plástico derretido entre em moldes, e aí, uma vez resfriado esse plástico, ele é retirado do molde. A flauta doce ela não é feita de uma vez só. Não é que você injeta o plástico no molde e sai uma flauta doce pronta. Cada parte é feita em cada um dos seus moldes. O que acontece com o plástico é que ele sofre interferência do calor. E uma vez que ele é derretido, ele é submetido a uma alta temperatura para chegar nesse ponto de derretimento e quando e quando ele é inserido nesse molde para que ele fique duro novamente ele é resfriado então esse processo entre estar quente e estar frio faz com que o plástico se contraia e um dos problemas dessa contração é justamente a falta de precisão nesta contração ou seja o material muda mas ele não muda por igual também não se pode esquecer que uma vez que esse instrumento é retirado desse molde, ele passa, sim, por um processo manual. Existem funcionários dentro da companhia, dentro da empresa, que manipulam esse instrumento, recortam rebarbas, terminam de encaixar peças, ou até mesmo, no caso das flautas doces feitas de plástico, que têm peças de cor diferente, esses materiais eles têm que ser colados, ou, com, ou simplesmente por cola, ou por algum sistema de pressão que faz com que essas peças de plástico se juntem e ali fiquem. Bom, na cabeça da flauta doce tem essa peça aqui, nessa flauta é de uma cor um pouco mais clara, essa peça se chama bloco. Numa flauta de plástico, o bloco é feito de plástico. Nessa flauta aqui, o bloco sai. Algumas flautas de plástico também tem um bloco que sai. Algumas são construídas de uma maneira com que, a cabeça seja, com que a cabeça e o bloco estejam integrados. Então não é possível ver. Mas existe sim um bloco. O bloco tem a função de absorver a umidade do nosso sopro. Por isso ele é feito de uma madeira muitas vezes mais porosa do que a própria madeira da flauta. Numa flauta de plástico, o plástico não tem essa, essa capacidade de absorção. Logo, existe uma possibilidade de acúmulo de líquidos muito maior neste canal, fazendo com que seja necessário desentupir mais vezes o instrumento, né? Talvez não seja tão conhecido ainda, mas é possível hoje comprar uma flauta doce feita de resina e construída por um construtor e faz um instrumento que o corpo é feito de resina e usa um bloco de madeira. Esse bloco de madeira faz com que o instrumento seja mais resistente, aquela questão que já dissemos sobre a condensação do sopro na flauta, fazendo com que esse instrumento muitas vezes custe um terço do valor de um instrumento de madeira feito por um construtor. A flauta doce de madeira, que é construída numa fábrica, também é construída por um processo automatizado. Como a madeira não é derretida, ela entra, obviamente, em blocos nas máquinas. Então, você tem um bloco de madeira, uma pequena... não não confundir com o bloco da flauta, mas você tem um bloco de madeira, onde esse bloco entra numa máquina que é conhecida por torno CNC. O torno CNC é, na verdade, uma, uma, uma máquina automatizada que recebe um projeto e faz desse projeto um material final. Então você coloca esse bloco de madeira dentro desse torno e ele vai fazer vários processos ali. Ou seja, esse bloco gira, essa pedaço de madeira gira e a peça vai e a máquina vai ali interferindo e onde você tem as peças da flauta pronta, né? Ou semi prontas. Uma vez que esse processo é finalizado, aí eu, por isso que eu digo semi pronto, Alguém pega essas flautas e dá, ou essas peças, essas flautas, e dá os, os reparos finais, ou os, os, os tratamentos finais. Algumas flautas recebem linha, algumas flautas recebem cortiça para fazer o encaixe. Mas essencialmente o que precisa ser feito depois do trabalho de um torno CNC é conferir se não ficou nenhum tipo de rebarba de madeira dentro da flauta ou dentro dos furos e verificar se a madeira não sofreu nenhuma rachadura durante esse processo. A diferença entre uma flauta de fábrica de plástico e de madeira é que a madeira não vai sofrer com esse processo de contração do material que a flauta de plástico sofre. Mas, por outro lado, as madeiras também sofrem diferença, especialmente de lote para lote. Então não existem também flautas doces de madeira iguais, da mesma maneira que não existem flautas doces de plástico iguais. Um instrumento destinado a amadores ou estudantes muitas vezes é feito com uma madeira mais frágil, de menor densidade e que, por sua vez, pode facilmente se quebrar. Essa madeira é escolhida para fazer esses instrumentos, pois é mais fácil e mais rápido construir através desses sistemas automatizados utilizando-se dessa madeira. E para aumentar a durabilidade do instrumento, essa madeira passa por um processo de parafinação, ou seja, elas são impregnadas de parafina. Esses blocos de madeira entram em grandes sistemas de pressão com parafina liquefeita, são imersos, e através de um sistema de alta pressão faz com que a parafina fique impregnada por completo na madeira. Então, esse bloco de madeira que já recebeu essa parafina vai para a produção da flauta doce. Esse processo de quase plastificação da madeira faz com que ela seja menos vulnerável a problemas com fungo ou até mesmo problemas com umidade. Como então, a parafina é, é também um material que reage ao, ao clima, muitas vezes esses instrumentos, se expostos ao calor, você sente a parafina nele, você passa a mão você sente que tem parafina no instrumento. A grande vantagem do instrumento que recebe o tratamento da parafina é que ele consegue aguentar muito mais o uso intenso, seja por uma escola, seja por um estudante. E, e é um instrumento que, por sua vez, é muito mais resistente a quedas ou choques, fazendo com que a madeira não rache facilmente. Assim como existem os instrumentos de fábrica, existem os instrumentos feitos por construtores. A grande diferença é que um construtor tem o um conhecimento sobre todo o processo de construção da flauta doce. Ele faz a flauta doce manualmente, do começo ao fim. É ele quem pega o bloco de madeira, faz os primeiros furos, faz os primeiros cortes. é ele quem faz o torneamento, manualmente, claro, ele tem uma máquina que, que o auxilia, então uma vez que você tem todo o processo feito por uma pessoa que domina todo ele, do começo ao fim, você tem um instrumento minuciosamente pensado, um instrumento minuciosamente feito e afinado. Um instrumento de construtor muitas vezes é um instrumento, muitas vezes pode ser personalizado, você, como flautista, pode dizer para um construtor se você quer um instrumento com mais som ou menos som, com mais brilho ou menos brilho do som, especialmente na hora da escolha do tipo da madeira e do modelo do seu instrumento. Mesmo sendo um instrumento de madeira, as flautas doces de fábrica têm uma concepção um tanto diferente de uma flauta doce feita por um construtor. Uma flauta doce de fábrica tem como prioridade a fabricação em série. Mesmo que uma fábrica ofereça um instrumento dito profissional, ele é um instrumento que foi produzido em série. E um construtor oferece um instrumento muitas vezes feito sob encomenda. Ele vai atender aquela demanda daquele momento daquela encomenda. Ter uma flauta doce de madeira é algo muito legal que requer maior atenção de cuidado, inclusive, maior atenção por, por, por diferentes motivos. O primeiro motivo é uma flauta de fábrica, para nós brasileiros, é essencialmente um instrumento importado. Não, não é como você comprar um computador, que você tem um problema, você atravessa a rua e alguém conserta para você. Uma flauta de construtor também tem um problema parecido. Não existe um construtor de flauta doce para cada uma das nossas cidades é uma coisa que é importante, lembrando também que, assim como as fábricas existem construtores das mais variadas qualidades, né então também não é só porque é uma flauta de construtor vai ser é uma flauta ótima ou só porque é uma flauta de fábrica vai ser uma flauta péssima, péssima. flautas de fábrica que são muito boas e, e principalmente as flautas modernas, né Assim como um instrumento de plástico não é necessariamente pior do que um instrumento de madeira. Ambas questões são apenas variáveis em torno da qualidade do instrumento. Mais uma vez, para que a gente não se esqueça disso, não é nenhum crime e não é nenhum problema ter uma flauta doce de plástico. Da mesma maneira que um profissional, muitas vezes, não vai ser o solista de uma orquestra tocando com uma flauta doce de plástico por diferentes motivos e por diferentes situações. Isso talvez seja um tema para um próximo vídeo. Agora nós vamos fazer um experimento. Vamos tocar um pequeno trecho de uma música. Uma vez com duas flautas de madeira. Outra vez com duas flautas de resina ou de plástico. E na última vez, misturando uma flauta de madeira com uma flauta de resina. Com esse experimento, nós queremos mostrar as diferenças que existem entre esses instrumentos. Escreva nos comentários o que você achou desse experimento. impressionante. <risos> a bibliografia que eu usei para fazer esse vídeo, os links estão aqui embaixo. Espero que seja muito útil. Acesse o nosso site, que é o labflauta.org que muitas coisas vão acontecer por lá. Eu já esqueci uma flauta no carro. E ela ficou torta. Ela derreteu. Mas assim, que ficou tor tortíssima. Ela ficou uma, uma escultura de arte. Mas ela ficou meio assim. ó. Né? Mas é porque fica muito quente, né, o carro? É tipo...